E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje na tela já direto sem enrolação, porque finalmente B2W ouviu as nossas preces e para você ativar agora a sua integração com a Skyhub, você não vai mais precisar abrir chamado, isso é muito bom e eu fico muito contente com isso, obrigado aí pessoal B2W porque isso vai ser muito bom. Não preciso te falar que o ideal para o seu negócio crescer e evoluir é você estar integrado, certo? Então, se você vai vender online, vai vender em Marketplace, vai vender no B2W, cara, faça a integração com algum sistema para fazer a gestão de produtos, gestão de estoque, gestão de preço, gestão de pedido, gestão da emissão da nota fiscal para que o seu negócio possa decolar. Mas o vídeo não é sobre isso, tá? Você vai fazer o login após aprovar o cadastro, vai lá no painelzinho, clica em login, faz o seu login e aí você vai acessar aqui, ó, configurações, integração Skyhub. Amém! como eu sei que o Beto não vai botar essa musiquinha na edição, eu fiz o seu efeito sonoro, você já acessa aqui, ó, cadastra os produtos com a Skyhub, porque você precisa da integração Skyhub para poder plugar o seu hub, tá bom? Então o seu hub fala com a Skyhub e a Skyhub fala com o B2A. Aqui você vai colocar a sua plataforma, então por exemplo, a ah, minha plataforma é o Blingão, tá aqui, colocou, Faça a integração agora, tá? Essa conta aqui já está integrada, eu não vou dar sequência no processo, mas faça a integração agora. Com isso, o seu token vai ficar disponível na plataforma, coisa que não acontecia antes, você tinha que ficar entrando, olhando, procurando e-mail. Então, evolução muito, muito bom e, além disso, você já solicita direto, não precisa abrir chamada, às vezes o chamado acabava entrando num fluxo normal de chamada, acabava tendo um pouquinho de demora para a resposta, agora não precisa mais. Então, ficou muito show e muito fácil. Se você quiser também, a gente vai deixar aqui embaixo com opções os nossos parceiros que são integradores do B2W Marketplace para você poder integrar. Que tem quatro meses grátis do Bling, tem desconto da Treina na primeira mensalidade e assim por diante, tá certo? Então vamos para cima, vamos junto, um grande abraço e valeu, valeu, valeu. Coloca aqui para mim se você vende integrado ou não. Se você não vende integrado, puxão de orelha, acelera o bambu e integra, porque você vai crescer muito mais estando integrado. Valeu, valeu.